Boas! Está tudo bem? Maltinha! Venho aqui responder ao desafio, às quatro perguntas daquele desafio que começou com, com um amigo russo. Uh, entretanto, já muita gente fez vídeos e, uh, e fui nomeado por dois motobloggers que é o Northern Rider e pelo Red Devil e vamos ver então o que é que eu tenho a responder. Está bem? Fiquem por aí! Bem-vindos então aqui a este sítio. Uh, Como vocês, os mais atentos, não é? Quem me segue há mais tempo uh, sabe que eu já fiz aqui um vídeo, acho que na altura dos 2 mil subscritores. Uh, e ficou um vídeo engraçado, porque eu fiz uns efeitos muito fixos aqui, aqui no chão e, uh, e ficou engraçado. Uh, vamos então ao que interessa. Uh, estas 4 perguntas são, são engraçadas. E eu podia pensar em fazer este vídeo de uma forma diferente, não é? Se calhar até mais criativa ou, ou com mais humor e tal, mas, mas depois de ter visto alguns vídeos pá, eu, eu vi vídeos aí espetaculares pá, com uma imaginação tal, e então, já passei este carro, e então decidi uh, optar por fazer um vídeo mais, mais conciso, quer dizer conciso, não sei se vai ser muito conciso, uh, sério, responsável e, e o mais sincero possível. Um, as perguntas, como eu disse, são, são uma, boa, uma boa ideia e permitem dar a conhecer a Comunidade Motoblogger e, e FORÇAR, não é? Forçar alguma interação entre, entre o pessoal todo! Uh, já estou a mostrar a minha matrícula, já vou ter que inventar aqui, oh sorte! Uh, por isso, esta ideia de, de fazer o pessoal mexer-se foi, foi uma, boa, uma boa ideia e uh, o Russo está parabéns e teve uma boa ideia, não é? Ok, foi excelente! Vá! Então, vamos começar pelas quatro pelas perguntas, não é? E depois no fim eu vou deixar os nomeados, que desta vez é para nomear 4, mas eu se calhar vou nomear 5, mas não foi fácil nomear pessoal e se calhar alguns já estão nomeados, não é? Pronto, então a primeira pergunta é, qual é que é o, o medo ou receio quando andas de mota? Pronto, e então, o que é que eu vou começar por dizer? Uh, Sendo sincero, pá, eu acho que, que todos temos medo do um mesmo, não é? Vendo os vídeos, o pessoal falou quase tudo da mesma coisa. De não chegar a casa da mesma forma que saímos. É esse o principal medo. Quer seja por nossa culpa ou, ou, ou de outra pessoa qualquer, um azar vai ser sempre uma coisa que mais tarde ou mais cedo poderá bater à nossa porta, não é? De nós ou, ou de um amigo nosso, pá, e, e, é, e é uma chatice. E teoricamente, já sabemos que quem mais abusar, andar de moto é um perigo, não é? Quem mais abusar, terá mais probabilidade de, não é verdade? Por isso ponham-se finos. Quem tem filhos, que é, que é o meu caso, tem um grande travão, penso eu, não é? Nestes abusos e aventuras, o pessoal já, já se limita mais um bocadinho e já esquece mais a adrenalina. Todos temos medo de nos magoarmos a série, não é? E de estragar as motas principalmente, eu lembro-me sempre, vem de... me sempre à cabeça aquele, aquele cartoon, se eu conseguir pôr aí no vídeo até ponho, que é, um, aparece um gajo no hospital com a perna toda para cima, todo engessado e, e a perguntar, e um balãozinho na cabeça dele a perguntar, como é que está a moto como é que está a moto não é? Pronto. Em relação a, a estes medos dos acidentes, e a segurança rodoviária, aconselho-vos, eu fiz um vídeo aí, pá, muito engraçado, eu acho que o YouTube nem sequer monetiza isso, não sei porquê, se calhar tem aquelas palavras proibidas, de acidentes e não sei que mais, sinistralidade... E vem outro carro, vamos ter que esperar, mais um bocadito... E então, eu aconselho-vos hum, a verem esse vídeo que eu tenho aí do, da sinistralidade e, e meditarem um pouco. Pá, eu falo ali um bocadito... E, e acho que o pessoal gostou todo, aquele vídeo tem uma aceitação engraçada, por isso aconselho-vos a verem. Bem, vamos à segunda questão, não é? Quando passaste este carro, e a segunda questão é: o que é que achas dos outros motovloggers? Bem, pá, os outros motovloggers é, é pública minha, a minha opinião, e temos uma família muito grande, pá, e acho que está tá muito porreiro, e, e para mim eles são uma família virtual virtual, mas onde já tenho alguns, alguns bons amigos reais que conheço, pá, amigos que vão ser amigos para toda a vida, não é? No fundo, nós somos todos pessoas normais, todos temos diferentes, diferentes empregos, diferentes formações, não é? Todos temos os nossos problemas, uns estão casados... outros não são, outros têm filhos, etc... e andamos de mota a fazer vídeos, não é? Basicamente é isso, temos, temos vídeos para todos os gostos, para todos os gostos e feitiços e, e o pessoal mostra as viagens, mostra as paisagens, outros fazem reviews, outros brincam, outros têm, têm as reviews fazem reviews de equipamento, não é? De, de, ou tecnologia, ou o que for, não é? Outros fazem test drive de motas que, é, que é, são muito úteis. Um, depois temos gays que tem, são mesmo uns cineastas autênticos. Outros fazem apanhados na estrada eu também faço um bocadinho disto tudo, não é? Car Vlog, há pessoal para enrolar o punho, fazer cabaladas, cómicos, de, de desafios. Opa, eu acho que nós, em termos de Motovloggers, estamos muito bem servidos. É pena, é como, como, como opinião geral, uh, o pessoal não, um, não dá muito, muita valorização ao... Um, ao Motovlog, não é? Já passou o carro, desculpa lá, não é? Uh, pá, e pronto, e considero que já temos uma comunidade bastante grande, uh, uma pessoa já quase não consegue acompanhar toda a gente e de dia para dia isto cresce mais, não é? Uh, e esperemos que, que cresça saudavelmente. Uh, temos é que puxar mais os, os, os Advertisers para o nosso lado pessoal, nos nossos vídeos, temos todos que ganhar nisto pá! Uh, é uma Comunidade que está em expansão e quantos mais Advertisers nós, nós, nós conseguimos apanhar nos nossos vídeos, melhor deixar entrar anúncios, uh, o pessoal, eu falo por mim também perco muito tempo com isto, pessoal, eu digo sempre, até tu passas os anúncios, o anúncio é o que me dá, me dá o guito para eu continuar a trabalhar, pá! <risos> Pronto, uh, mas basicamente é isto, o Motoblog está muito fixe e, e está saudável, por isso bora lá continuar, não é? Pronto, terceira pergunta, quem somos nós por trás da Câmara? Olá lá! Olá lá! Bem, uh, isto é uma pergunta extensa, não é? O pessoal não percebeu muito bem essa, uh, a pergunta, o que é que era para responder, mas, enfim, não é? Uh, é um bocado de dúbia, mas pronto, se quiserem saber também pormenores sobre mim, eu aqui atrasado, fiz uns vídeos tipo alta definição, ah pessoal, eu, eu perdi tempo a fazer, porque até fiz 4 vídeos tipo o Alta Definição e lá digo muita coisa, o que é que gosto, o que é que não gosto e, e, e acho assim de cabeça, acho que também tenho outro vídeo que fui no picote e também respondi quatro 4 perguntas, mas eu se apanhar eu vou-vos deixar o link, o link destes dois vídeos Rapazito! <risos> Olha, isto é uma coisa que eu tenho medo de um cão que se atravesse na estrada, muito perigoso, muito perigoso e uma criança então... Bem, mas eu como estava a dizer, deixo-vos aí o link uh, desses vídeos se eu os apanhar, não é? Uh, pronto, basicamente, o, o que é que eu sou? Eu sou um gajo normalíssimo, não é? Tenho 42 anos, mas tenho, mas tenho um espírito jovem que é aquilo que eu considero que é aquilo que conta. Ando de mota desde 2011, esta já é a segunda Duque, por causa do acidente, mas sempre gostei de motas, não é? E, e o bichinho acordou acordou quando eu vi um anúncio de uma PCX numa revista, não sei que 2.500 euros uh, 2.1 litros acho eu, ou 2.5 litros e digo assim, epá, será agora que é a hora de comprar uma moto? E então pronto, eu apaixonei por aquilo e comecei a ver motas, pronto, a minha mãe ficou doente quando me deixaram a Duca à Porta, quando me deixaram a Duca à Porta, a mulher coitada, que ela também já teve uma felicidade com o um irmão, e agora ver um filho andar de moto, também é assim um bocado, não é, por isso, dá. mais um carro... Bem, uh, a nível de formação, eu sou licenciado, tenho um curso pela Universidade do Minho em Engenharia Sistemas de Sistemas Informáticos, que é LESI, Licenciatura em Engenharia de Sistemas de Informáticos, uh, entrei no curso em 95 e saí em 2000 com média de 14, muita fixe, não é? Foi um tempo espetacular, adorei aquilo e desde então eu trabalho e desenvolvo software desde, desde aí, não é? Desde o ano 2000, ou seja, vou fazer 20 anos já, para o um ano vou fazer 20 anos e uh, desenvolvo software para a área de empresas de produção em série ou, ou projetos específicos um, e fica aqui a nota que se alguém tiver uma empresa que precisa de um software de, de produção, não é? Que controla isso tudo, eu dou uma comissão, ok? E, ou, ou então quem me arranjar algum contacto que se concretize em vendas, já sabem, eu dou, dou uma comissão jeitosinha, está bem? É, é uma boa ideia ganharem uns copos. Em cima da moto não é? Porque em cima da mota sou a mesma pessoa, tento ser a mesma pessoa, embora de vez em quando, para variar... Uma pessoa dá assim um, um toquezinho extra de, de emotividade, uh, mas que facilmente se percepciona que, que não é real nem genuíno, não é? Porque estamos Ai pessoal, ai maldinha, sei o quê... Pá, uma pessoa no dia-a-dia -dia não faz isto, não é? Pronto, mas percepciona-se, uh, no fundo tento ao máximo ser o, uh, a mesma pessoa que sou no dia-a-dia -dia em cima da mota, ok? Pronto, uh, não vejo nenhum problema... Uh, no pessoal, daquele pessoal que se quer manter anónimo, não é? Ou representar uma personagem em cima da moto, de todo, cada um faz aquilo que entender, cada um sabe de si, não é? Existem muitos motobloggers que, que por diversos motivos não, não se expõem, não é? E preferem ficar no anonimato e fazem eles muito bem, é mais seguro assim, se calhar têm mais a ganhar do que a perder, pronto, eu também mostro a cara, a minha cara é pública, quem não mostra muitas vezes e se calhar é um motivo... Um dia deste também vos digo qual é que é, mas também, pronto, não interessa, não é? Apesar de ser este tipo assim bacana e tal, não sei o que, amigo, bem disposto, que vocês veem, quer virtualmente e depois o pessoal confirma que pessoalmente também sou assim um tipo bacana eu facilmente mudo o bico ao prego, ok? Quando me estão a tentar passar a perna... Eu mudo o bico ao prego e há quem diga que eu até sou bastante agressivo na forma de falar e tudo, pá, há certas coisas que eu não tolero e aqui no canal, quer dizer, aqui no canal às vezes eu também, também falo, ok? Bem, uh, vamos passar para a próxima pergunta que aqui já estamos muito alongados, que é a quarta pergunta, Qual é que é o OBJETIVO dos Teus Vídeos? Bem, isto também é uma pergunta assim, forte, não é? Um, eu já assumi várias vezes que tenho vários objetivos, não é? Com, com estes vídeos e com o canal. Um, pá, a memória futura, eu falo sempre na memória futura e referência destes vídeos, uh, eu quando for velhinho uh, quero ver estes vídeos outra vez e muitas vezes dou por mim a, a rever vídeos que eu, que, eu, que eu faço e a mostrar a amigos, pá e isso é uma coisa que é espetacular, tu tens aquela, esta referência, já estiveste nos locais e avivar-te a memória é uma coisa que é indescritível, não é? Uh, quem me dera a mim que o meu pai tivesse vídeos para eu poder ver quem me der a mim e quando o meu pai se for, quem me der a mim ter o máximo possível de multimédia para poder ver. Por isso isto é para deixar também um legado aos meus filhos para eles verem, não é? E pá, e é como diz um amigo meu, um amigo meu, não é gosto não é gosto Diz, lhe Olinhos, o teu canal tem história, é verdade, não é? Pronto. Depois pá, também adoro filmar, não é? Adoro filmar, o, o editar, isto no fundo é um, é um bom hobby, é um bom hobby, é preciso é ter tempo para ele e alguma paciência e estar. é muito desafiante isto. Uh, depois quero também ter um crescimento sustentado e alguma notoriedade, às vezes o pessoal, no outro dia fui, fui oh, ainda não fiz esse vídeo, fui às, ao Sarrabulha Ponte Lima, opa, estacionei a moto, fui o único que fui de moto, vou-vos vou fazer esse vídeo e... Uh, Estacionei lá a moto e para um jipe à minha beira, antes ah, sei aqui a laranjinha, opá, não há nada melhor que isto, eu não quero ser um gajo muito famoso, mas, mas é muito engraçado, uma pessoa, se calhar já passou isto com vocês, serem reconhecidos, opá, e uma pessoa fica ali parece toda inchada, eu nem consigo emagrecer, um gajo fica todo inchado, não é? Pronto, <risos> e, e é isso, uma pessoa que também quer ser uh, notoriedade ser, ser e ser reconhecido, não é? Pronto, acho isso, é, é um dos desafios também. Uh, depois, uh, gosto de entreter. Não é? Eu também costumo dizer: pá, eu se fizer um vídeo, o vídeo até pode não valer nada, ok? O vídeo até pode não valer nada, mas eu se entreter alguém, já basta, pá, basta uma pessoa, porque às vezes há povo que que gostam de ver os nossos vídeos ou estão lá fora ou não sei o quê e adoram ver os nossos vídeos. Por isso eh, também estou cá para, para isso, se alguém quiser alguma, ou oh, bicho, outra vez, aqui tu, agora outra, aqui, sai daqui, que um bocado bem atrás da mota, oh certo, ó oh, sorte, por isso se alguém quiser ver alguma paisagem do gerejo ou qualquer coisa, ou rancho folclórico, pessoal perguntem aí, se tiver a oportunidade eu, eu ponho, está bem? Uh, também gosto de passar o meu conhecimento, não é? as coisas que que eu gosto de ver e fazer, aquilo que eu, eu ando muitas vezes na internet e, e tenho um monte de ideias. Vocês não sabem uh, a quantidade de vídeos que eu tenho para fazer. Eu devo ter, assim, na, fora da brincadeira, 200 vídeos para fazer, malta. 200, eu tenho essas ideias todas anotadas, <risos> uh, só que não há tempo, não há tempo para isto, não é? Pronto. Então pá, mas eu gosto de fazer isto e fazer e mostrar os sítios onde é que eu vou, dar as dicas do dia a dia, falar de atualidades, de temas controversos, pá, tecnologia, depois alerto, tento mudar algumas mentalidades e abrir horizontes, aconselhar. Eu sei que, que eu não sou eu sei que eu, que eu não sou o, o dono da verdade, pá, mas às vezes eu costumo dizer que às vezes leio as críticas ao meu canal. E, e às vezes até podem estar a ser injustos ou qualquer coisa, mas o que as pessoas dizem depois uma pessoa dá para refletir um bocadinho, não é? Dá para refletir um bocadinho e, e podemos ver depois as coisas com outra maneira ou, ou fazer de outra forma, ok? Pronto! Uh, depois é uma coisa que é assim um bocado dúbia, ninguém assume isto, pá, mas eu também estou-me a borrifar porque uma pessoa também quer encaixar um bocado de dinheiro, não é? Mensalmente se cair um bocadito, quem é que não gosta de receber, não é? por isso há que assumir isto, não é? De início isto começa com uma com uma pessoa diversa a fazer isto e tudo, mas depois começa a ganhar a ganhar algum algum brilho, a editar melhor, a ter mais seguidores, as pessoas cada vez a exigirem mais e começa a ser um investimento grande e se houver algum retorno, não é? Se houver algum retorno, pá, é porque é que não vemos as coisas de outra maneira, não é? Também já viram bem o investimento que eu faço, as horas que eu passo nisto e tudo? Pá, é como todos, não é? Por isso, mas a minha vida não é esta. Eu tenho um outro emprego e, uh, por isso, qualquer coisa que chegue aqui extra é bom. Por isso, já que me dedico, se me cair alguma coisa, melhor. Ainda vou levar aqui uma panada, Pá. Bem, basicamente é, é isso, não é? Uh, ah, muito importante também, pá, divertir-me, não é? Em cima, em, acima de tudo. O objetivo é de ir muito com isto e conhecer os amigos, pá. Eu já tenho muitos amigos uh, e é fabuloso. Este mundo das, das motas e de ser YouTube, uma pessoa conhece muitas coisas e, e faz muitas amizades, ok? Bem, uh, não sei se há outra pergunta, deixei me Acho que a última agora era o, os nomeados, não é? Os nomeados. Nomeados era, é muito difícil. Eu, eu comecei a ver, olha, aquele já está, não sei o que mais. Eu, eu queria nomear o. sei lá. Os Josézitos, os, os, os, os Migis, os Red Devil, o Red já me nomeou a mim, não é? os JJs, os 2, essa, essa malta toda, não é? Mas eu acho que esse pessoal já fez tudo, inclusive eu já vi muitos deles, não é? Mas uh, eu vou nomear aqui 5 pessoas um, e há de ser o Filipe da XJ6, grande amigo, o Nélio Souza que também anda sempre por aqui. Pois o um novo subscri subscritor, que ele é pequenito, que é o 125 Adventure PT, acho que só comentou um vídeo, pá, mas se puderem passar lá também, ele se calhar, vou ter que mandar uma mensagem que ele pode não ver este vídeo, não é, ele se calhar, a pessoa às vezes subscreve depois não volta mais ou qualquer coisa, não é, mas espero que ele veja. Quero também mandar um abraço, que é um senhor que eu adoro muito, que é do, do Brasil, que é o, o Gui, o Guilherme Motor Relax, é uma pessoa ultra simpática, 5 estrelas mesmo, hum, e é uma pessoa muito muito muito séria, pá. vocês venham falar 5 minutinhos e dizem, assim, este gajo é um bacana, é espetacular e também vou nomear o, o Cager, que eu acho que o queijo eu andei a pesquisar os canais e eles, não e pelo menos... Ainda não tinham vídeos a responder a, estes, a estas 4 perguntas, não é? Uh, se calhar, porventura, já foram nomeados, só que ainda não tiveram tempo de fazer o vídeo. Uh, e o Kaiser também não tem. Ele teve o um acidente e tudo. Pá, e é um desafio que eu lhe vou lançar. Isto, de alguma forma, ele, ele volta e meia, passa no meu canal, não comenta nem nada. Uh, de alguma forma ele uh, vai, vai ter conhecimento que eu o nomeei. E, e espero que ele também faça e as melhoras para ele, está bem? Bem, maltinha, eu acho que já me alonguei muito, muito, muito, por isso uh, eu vou finalizar o vídeo uh, sem antes vos desejar um ano 2020 espetacular, está bem? Maltinha, deixo-vos com a Duquesa, com este local que já tive e tudo de bom, está bem? Dá! PEACE AND LOVE! Show aí Malta, Xau aí! Foi um prazer fazer este vídeo! Tchau aí. Tchau. Já está.